O primeiro seminário estadual de APLs, Arranjos Produtivos Locais, foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2019. O arranjo produtivo local, a gente tem várias definições aí acadêmicas, técnicas. Em tese, é uma definição mais simples, são aglomerados né, de empresas de um mesmo setor produtivo que estão... É, conectadas no mesmo território, né? então, então existe uma concentração geográfica dessas empresas num determinado território. O programa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, em parceria com o Sebrae São Paulo e a Fiesp. A secretária da pasta, Patrícia Ellen, fez a abertura do evento. E hoje a gente está fazendo um trabalho de revisão do modelo, porque o que nós vimos que a é consenso é que é um programa muito exitoso. Agora também temos ah, algumas eh, oportunidades de melhoria e maior fortalecimento do programa. Por isso que esses dois dias de escuta, de trabalho em conjunto aqui são tão importantes, para fortalecer essas parcerias e fazer toda essa revisão. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que já esteve à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi convidado para a cerimônia de abertura. Isso reforça ainda mais a parceria do governo de São Paulo com o SEBRAE. Nós estamos convidando aqueles que, de alguma maneira, é, são... É, integrantes dos arranjos produtivos locais em São Paulo, um programa que já vem de alguns anos, para discutir um pouco o impacto desse programa, se efetivamente nós acertamos lá atrás, quando da criação desses APLs, né, avaliando os acertos e os erros e preparando principalmente daqui para frente. Profissionais do SEBRAE São Paulo estiveram no seminário, assim como o superintendente da casa, o Wilson Poit. Olha eu acho que mostram uma integração grande do SEBRAE, governo do estado de São Paulo e traz para os empreendedores do estado eh, mais possibilidades de arranjos. Né? Como o nome diz, o SEBRAE já tem experiência em arranjos produtivos locais em muitos polos. O foco principal do SEBRAE e desse governo é tirar as pessoas da pobreza através do empreendedorismo. Acho que nada mais apropriado do que a gente organizar os polos de desenvolvimento, com os empreendedores, os microempreendedores, os pequenos negócios de cada região. Então, muito otimista, dois dias aqui, um seminário aberto para ouvir a todo mundo e poder replanejar.